Sabemos no episódio anterior o que são templates e como fazer o um override e, uh, pelo menos, os princípios básicos, uh, mas associadas às templates e não só temos um elemento importante que são as variáveis. E nós, quando consultamos qualquer template uh, TPL, PHP que já conhecemos, ou em Models, uh, ou então uh, os próprios themes do core também tendo templates, mas as, as, as que nós já fizemos override, eh, no caso o HTML e o PHP, são bons exemplos para percebermos como eh, fazer e o que é isso das variáveis eh, nas templates. Nós temos, eh, por, por exemplo, aqui no HTML eh, estes eh, snippets, porque o. As templates, os TPL, PHP, são um, estruturantes e são sobretudo, ou servem sobretudo para uh, criar uh, a estrutura das, uh, dos elementos a que se propõe. Neste caso, uh, o ficheiro uh, principal, o HTML, portanto, o imprimido doctype, o add e o body. Uh, aqui a page no, no, no seu conjunto, que divs é que vai ter, se tem header, footer, uh, quais são as partes com, constituintes. E aqui o uh, node um TPL PHP uh, que vai renderizar uh, uma, a parte específica do conteúdo. Digamos que cada uh, nível, e uh, nós estamos aqui uh, digamos, uh, a ver isto em termos de hierarquia, Digamos que o HTML é muito mais abrangente, mas não é detalhado em termos de conteúdo, não é? E temos aqui dentro, no seu interior, o page. E o page, por sua vez, vai detalhar. Portanto, o que é que temos dentro do page? Uh, dentro do, do page nós temos uma área que vai ser renderizada um, também, ela, uma variável, que é o, o content. Uh, e estou a tentar localizá-lo, temos aqui a sidebar e temos aqui o uh, content, sidebar first, second e o content aqui o main e temos precisamente aqui o content uh, que está num array e nós já vamos explicar o que é isso de array, mas temos aqui uh, a área do content que vai ser uh, renderizada uh, nesta fase. Uh, onde é que estão os detalhes desta parte do content? Uh, esta será a estrutura da página como um todo, uh, onde é que está a área do content? Está no uh, template node. E temos então aqui os detalhes, o, o título relacionado com o content, os links, etc. etc. E nós podíamos ainda uh, ir mais específico, ir aos blocos, ir a, aos fields, etc. Aqui a, a ideia genérica é que temos vários templates que atuam em diferentes partes do, do, do tema e também podemos ver isso com o Theme Info. Eu selecionar toda a área, eu vou ter um, um page, mas se selecionar uh, elementos mais específicos eu começo a ter, digamos, aqui a noção da hierarquia. Portanto, aqui o HTML uh, mais genérico, o Page, Region, Block, Views, porque isto efetivamente é uma View e podemos chamar a View aqui ao barulho e estou a selecionar o mais específico, que é a própria Page e tudo isto, que é o Node mas se selecionar um elemento em particular, então começamos a entrar na parte dos Fields e aqui já tenho um Node e... Começo a chamar elementos específicos dos fields. Portanto, e a renderização dos próprios fields. E posso ter templates também para isso. Portanto, aqui a ideia da hierarquia está clara, já sabemos como fazer override. E um, a questão aqui é uh, o que é que uh, contém estes templates, além de, do markup. Eu vou desligar porque convém não, não ter ligado aqui para não não fazer confusão, ele um, entra em, em conflito com outras funcionalidades, portanto, só quando estamos mesmo a consultar. E uh, ao atentar em cada, uma, uh, em cada um destes elementos, um, nós verificamos uh, que existe uma secção no topo, e estamos aqui focados, por exemplo, na page, uh, que nos uh, lista, e esta área de comentários não, não é de ignorar, é de prestar muita atenção porque tem aqui informação valiosa, um, ela tem uma série, ela lista as variáveis mais um, prováveis e de uso mais interessante nesta template, por exemplo, um, o, um, aqui uma série de utilidades, o, o base path que é o da instalação Drupal, se nós quisermos colocar algum, algum link para ir buscar, por exemplo, uma imagem ou carregar algum background, seja o que for. Uh, também, se é administrador, se é de login, porque eu posso criar templates para, por role. Um, e tenho aqui uh, dentro da área do site identity, talvez esta seja mais uma secção mais fácil de explicar. Tenho, por exemplo, a variável logo a variável site name, a variável site slogan um, e, e tenho, uh, por exemplo, a variável breadcrumb que nós utilizamos para imprimir o breadcrumb na page um, e que ela está precisamente ou, ou é imprimida mais à frente está em contra-se. é difícil de localizar portanto temos aqui uh, esta secção do, do breadcrumb e o que estivemos uh, a fazer foi a aplicar o theme setting não é? mas a chamar a variável para depois ser imprimido o breadcrumb quando o valor uh, é 1 nas opções de configuração do FreshPig no interface um, e são estes uh, pedaços de PHP estes fragmentos de PHP que nós chamamos snippets que utilizam e que imprimem depois as variáveis e, e que fazem renderizar o conteúdo dinami dinamicamente. Nós precisamos então de utilizar estas variáveis e quando nós fazemos, hum, digamos, o... Chamamos o PHP renderizamos estas variáveis tais como elas estão aqui. Uh, significa são variáveis assumidas pelo sistema. O sistema já sabe o que é o site name, uh, sabe o que é que é o, o logo por aí fora. São aliás as variáveis que ele aqui uh, conta. E também sabe, por exemplo, o que é que é o page content, a tal uh, região e o que é que ele tem que fazer com essa variável. Uh, e, e vai chamar e vai tudo o que ele tiver uh, na template uh, node ele vai renderizar uh, neste nesta localização da page utilizando o outro template específico do node e uh, é importante uh, sabermos exatamente quais as variáveis que temos aqui que podemos utilizar na construção do nosso tpl Uh, e eventualmente criar outras variáveis, porque nós não estamos uh, restringidos, não, é? não, não estamos limitados a estas variáveis. Se atentarmos nas variáveis, por exemplo, do Node, da template Node TPL PHP, elas já são variáveis mais específicas e estão todas elas relacionadas com a construção e a criação de conteúdo. Por exemplo, tem o título do, do post, do artigo, seja do que for, da page, um, renderizam o, o conteúdo como um todo, um, tem a, a imagem, a user picture do, do autor, um, tem também a data de, quem, de quando foi publicado, o nome da pessoa, portanto, o username. E depois ainda temos uma série de outros parâmetros ligados ao, ao node, aos títulos, ao tipo de node, se é article, se é page ou se é outro content type específico. Tudo isto são variáveis que nós podemos utilizar na construção do TPL. Quando queremos uma variável específica que não existe no sistema, o que temos de fazer... Tal como fizemos para uh, o footer copyright, portanto esta variável não existia e está a ser gerada neste pré-process, foi escolher o pré-process que uh, necessitamos, se é um pré-process de page, porque queremos imprimir essa variável na page.tpl, ou se é um pré-process node, porque queremos imprimi-la num node tpl php e geramos a nossa variável simplesmente com o VARS, não é? Damos o um nome à variável e, uh, uh, e portanto temos aqui, uh, fazemos a correspondência entre a nossa variável e os parâmetros uh, dados pelo Drupal, depois veremos como. Aqui neste caso é um theme setting, portanto, é uma situação específica, mas como foi criado para aqui especificamente para o theme settings, nós podemos fazer isto noutras circunstâncias e uh, seguindo o mesmo raciocínio. Variáveis são, pois, estes elementos que nós vamos eh, fazendo eh, o print ao longo do TPL e estão concentrados nos, nos snippets de, de, de TPL. A maior parte das variáveis, variáveis que nós precisamos já existem e estão prontas a ser utilizadas. Quando queremos eh, estender eh, as variáveis, então devemos fazer um pré process Cada, cada TPL contém também informação relativamente ao tipo de pré-processo ou processo que é possível fazer com essa template.